subindo para assistir um espetáculo do Boca de Siri. Essa, uma pessoa de cabelo branco, uma mulher, e ela dizendo assim, "Ai, ah, hoje eu estou tão feliz, é a primeira vez que eu vou assistir um espetáculo de teatro. Aí eu perguntei, eu coloquei no ombro e perguntei, qual é a sua idade? Ela disse, eu tenho 72 anos. Então, eu fico emocionado que a gente trabalha com arte, e é, uma pessoa com 72 anos de idade, só teve a oportunidade de assistir uma peça de teatro porque nós estamos aqui, porque nós estamos na resistência, é, batalhando por isso. Essa pessoa poderia ter é, morrido sem arte. Para mim, é o fim do mundo. Claro que eu sou uma pessoa que estou é tra trabalhando há 37 anos. Então é fácil eu ter esse posicionamento e me emocionar, porque eu sei o que isso fez na minha vida né e para mim era uma coisa tão comum assistir o teatro para ela, com aquela idade, era um dia que ela estava feliz então, é, para mim, nunca vou esquecer né e eu pensei, nossa, vale a pena o nosso sofrimento <risos> porque trabalhar com arte também é um sofrimento diário né vocês que, tra que trabalham com é, audiovisual e com documentário acho que também sentem na pele diariamente o que é fazer arte e cultura é um peso muito grande. A gente tem que se unir muito, tem que buscar muito apoio entre os próprios colegas, porque é, é uma, uma carga, né? E talvez atualmente eu fique mais emocionada ainda, porque nós estamos num momento difícil do país, aonde está sendo tirada a oportunidade através da lei que, que já tinha sido conquistada que as pessoas não, não precisam ter arte, não precisam filosofar, não precisam ter sociologia. É muito triste. Muito, então, é, essa dicotomia assim machuca, né? Ao mesmo tempo que a gente sente a importância, a gente fica machucado, com certeza. Sei que nesse momento muita gente se identifica com o que eu estou colocando. Né? Para nós é uma coisa tão forte, então, categoricamente, através de educação, de conhecimento, de didática, de pedagogia, de tudo, a importância. E aí nós vie viemos com leis que vêm de cima e que nos abafam. Né? Uma, a sociedade, por ela, a, a sociedade diria, não, nós queremos esse trabalho. A gente gosta, a gente quer ouvir uma orquestra. Queremos que o nosso filho cante num coral. Queremos que o nosso filho faça teatro de animação queremos que ele participe de um grupo teatral, um grupo de dança, que ele vá ao cineclube, que ele faça, um, aprenda um instrumento, que ele aprenda a atuar e, e a enfrentar um público já desde jovem. Mas essa oportunidade está sendo tirada dos nossos brasileiros e, e também na América Latina. Não é uma coisa que eh, seja só do nosso país. Tem que deixar bem claro que esse trabalho ele é uma luta de todos nós latino-americanos, né, do nosso país e, e o nosso o que nos cerca. Com os tempos que nós estamos vivendo hoje em dia, aonde essa frase que está aqui, né, você vive sem arte, nós temos que estar com essa frase eh, em luta, em resistência todos os dias, porque nós estamos num, num tipo de governo agora que não está dando toda a valorização e o cuidado que se deveria ter no sentido do cidadão e do humano em relação às artes, à filosofia, à sociologia e todo esse lado humano, inclusive a educação física, tudo. Nós estamos, então, precisando de pessoas jovens, com toda a garra, com toda a força, a energia, para poder uh, ir no reverso de toda essa política que não pode não, não não privilegia o ser humano na minha concepção como professora e educadora de artes. Ela está privilegiando bastante o capital e esse a continuação desse patriarcado e de todos esses preconceitos que vêm junto com isso.